A gente já está há 30 dias, vamos colocar assim, né? Estamos chegando no finalzinho do mês de outubro. A gente começa a entrar em mais um pedaço super importante dentro do âmbito da, da Black Friday, né? Como é que vocês quebraram esses últimos 30 dias ali? ponto importante que você tocou é a questão da, da antecipação das vendas, né? Todo marketplace, todo canal tem meta para bater todos os anos, né? Todos os meses, quer dizer. Então o pessoal não espera a, a Black Friday do <risos> resultado. Então é importante é, você acelerar a participação campanhas dentro dos marketplaces isso vai auxiliar o seu ranqueamento de novo né, para a Black Friday e ficar atento às oportunidades que os canais dão em questão de campanhas. Tivemos há pouco tempo aniversário de americanas, descontas de mercado livre e afins e até tem uma relação com o que você comentou de às vezes o ads em um canal der uma desacelerada, etc. Isso pode ser reflexo de uma ação que outros canais estão investindo. Então é um ótimo momento para se manter firme nas campanhas. Lembrando de não queimar o estoque que você prevê ali para Black ou nesse foco de ganhar arrancamento cuidar também para não trabalhar com algum preço inferior como a gente acabou de falar é o momento também para você reforçar a identidade visual da Black Friday nas suas redes sociais, então como você trouxe, né, você vem ali uns 60 dias disparando flyer, fazendo as campanhas no Instagram, no Face, etc 30 dias antes é legal já ter uma identidade visual diferente para trazer mais awareness, assim, o cliente relembrar da sua presença durante a Black. E aí, assim, 30 dias, a tua Black, basicamente, ela já está definida. Importante ele confirmar a questão do estoque mesmo, se já está tudo dentro de casa, se tem alguma coisa que precisa priorizar ainda com o fornecedor, aí é reta final já para você entrar na Black Forte. Até porque a gente vai chegar em um ponto agora super interessante, né? Diferente do ano passado, o Mercado Livre, por exemplo, já anunciou que vai fechar o Fulfillment mais cedo, né? O ano passado, o Melly deixou fechar para recebimento de mercadoria, tá, gente? que o fui é, ele tá uma super importância na saída disso, né? Então a gente tem fulfillment da B2W crescendo bastante comparado ao ano passado, a gente tem fulfillment da Amazon mesmo, né? O modelo FBA tradicional com o que eles chamam de Classic, né? Que é o modelo onde eles armazenam também crescendo. Então a gente começa a ter que realmente estar muito preparado dentro desses últimos 30 dias, porque a gente já tá falando, assim, de reafirmar uma posição que você já tinha, continuar cuidando da reputação. A gente atendeu uma, uma grande, não, só não vou falar não, mas uma grande empresa também, os caras vendendo muito, tá? Mais de 300 mil reais por dia, um planejamento de Black, tá? Pra fazer dentro da Black, isso já acordado com o Mercado Livre e tudo mais. Pra fazer 12 milhões do início, né? De terça-feira até a Cyber Monday, era o projeto, era fazer 12 milhões de reais ali dentro. O que aconteceu? Dia 8 de novembro, isso foi em 2019, dia 8 de novembro eles perderam a reputação e caíram para amarelo lá no Mercado Livre. Todo o o plano de Black Friday foi para o espaço, porque eles não conseguiriam recuperar a reputação e continuar acelerado até a Black Friday, só para mostrar que o grande também é, tem que cuidar, né? O pequeno tem que cuidar mais ainda, Sim. mas o grande também tem que cuidar nesse aspecto. Então, temos que continuar cuidando da reputação, que era para ser uma Black sensacional e foi uma Black porcaria, porque foi muito ruim, era uma Black com expectativa altíssima e ela acabou. E aí a gente começa a falar de reposição, né, Vini? Como é que você vê esse movimento, né? O estar preparado com estoque nesse momento, né? Porque tem gente que acha que vai, que vai ligar para o fornecedor no meio da Black e o cara vai falar, ô aí, tô descendo um caminhão aí, amigão. <risos> e tal, e não é assim, não é meio assim, né, cara? E só fazendo um adendo ao que você trouxe da questão da, da reputação, isso tudo tem custo, né? Você tem um, um ótimo serviço de pós-vendas, uma ótima logística, etc. E é importante, na análise dos custos, você pensar no custo de oportunidade também. Então sim, eu não sei o que aconteceu com esse cliente que, que perdeu a reputação Mas se você se encontrar numa situação De cara, pô, eu vou ter que investir às vezes 2, 3, 5 mil Depende da escala Para segurar a minha reputação E aí você analisa se esse investimento vale ou não a pena Cara, com certeza vale a pena Porque você recupera isso na Black É realmente, é, é dar o sangue Nesse, nesse momento prévio Porque isso pode acabar custando a Black Então pensar sempre também na questão Do, do custo de oportunidade Em outro ponto que você trouxe Sobre o, o Fulfillment É importante destacar também que alguns canais Começam a pausar a publicação De novos anúncios Então se você ainda tem portfólio a ser cadastrado É importante fazer isso Com antecedência também Pelos pontos que nós trouxemos de ranqueamento etc é, E não se apressar nessa etapa E às vezes subir uma ficha cadastrada um pouco mais resumida né? Um título mais enxuto Então eu investi mesmo bastante tempo nisso Trabalhar bastante com inclusão de vídeos também Nos anúncios, que é algo que ajuda bastante na conversão Então não só os, o fulfillment dos canais Pagam de receber estoque Mas os próprios marketplaces dão uma engargalada ali na subida de novos anúncios, é interessante fazer isso também com bastante antecedência e sobre estoque, da mesma maneira que o, o lojista quer o ranqueamento ali de última hora, todo mundo quer mercadoria de última hora, então realmente precisa estar já com o armazém pronto, até no list algo que nós temos investido bastante nesse ano, são em serviços financeiros, para dar fôlego para os nossos parceiros, então hoje nós temos empréstimo financeiro com valores bem atrativos, realmente para você poder, às vezes está com um fluxo de caixa um pouco mais curto, faz esse esse empréstimo junto ao Olist E antecipação financeira também Então para lojistas que já tem um histórico De vendas conosco, eles podem antecipar o, o repasse previsto Nós temos repasses em duas janelas No mês, então são dois incentivos Que nós damos para que os lojistas possam Se preparar com antecedência em relação Ao estoque. E aí aqui mais uma Mais uma pegadinha do estoque Para a galera, tá? Tem segmentos Que a Black Friday, você tem que conhecer muito bem A curva do que a gente chama de curva de sazonalidade Do seu negócio. Tem segmentos que a Black Black Friday não é melhor do que dezembro então isso é importante tá falando principalmente de fulfillment de reposição tem gente que vai lá e estoura brinquedo é um exemplo desse tá gente tipo, eu costumo dizer que o papai noel é o cara mais rico do mundo então a melhor data de brinquedo é o Natal o dia das crianças começa a aquecer a Black Friday é muito boa como data ali ainda só que a melhor época do ano com um crescimento maior do que 20% com relação a Black assim do mês para o outro cresce muito já vem acelerando né é dezembro então quando eu olho para reposição de estoque quando eu olho para o que eu vou ofertar quando eu olho por quanto eu vou ser agressivo em determinados itens na Black eu posso acabar eliminando meu estoque de brinquedo na Black Friday inteira e o melhor mês do ano que é onde eu pego o Papai Noel passando ali para fazer compras eu não tenho estoque então é muito importante dentro do teu planejamento você também entender isso mas a Black pode vir para terminar de posicionar uma oferta tua que você vai acelerar para caramba em dezembro? Pode, lógico, né? Porque o que o marketplace mais gosta é de maior quantidade vendida no menor espaço de tempo. Isso daí sobrepõe qualquer coisa, menos a reputação, né? Mas sobrepõe qualquer outra coisa, qualquer outra mágica aí, qualquer outra estratégia. Então, isso é muito importante. Mas tomar esse cuidado. né Até eu tenho falado com os brinquedeiros, a gente tem aqui Vini, bastante cliente de brinquedo também, né? é um segmento que a gente conhece bastante e atua também. Falando de fulfillment ainda do Melly, né falando de mercado de que é o maior fulfillment que a gente tem hoje, quando a gente olha para um cenário que eles devem fechar ali por volta da final da primeira semana, os primeiros 10 dias fechar o recebimento de mercadorias, os brinquedeiros vão ter que ter 40, 45 dias de estoque pelo menos para surfar essa onda até dia 18 de dezembro, com a entrega no dia seguinte até dia 20 de dezembro, 21 de dezembro a gente acredita que ainda vai ter muita venda. Por quê? Uhum. Porque o filme ele volta a receber carga depois do, da primeira semana de dezembro normalmente. E aí você já perdeu uma semana do melhor mês da tua, do teu segmento. Então analisa a curva de sazonalidade do teu negócio, analisa esse desempenho para a construir a tua estratégia, porque ela é muito importante, ela tem tá que estar alinhada com essa tua sequência dentro do negócio, tá? Então isso é bem, é bem importante. Acho que vocês têm muito isso, né Vini? de ver ali os casos, que o novembro o cara foi bom, mas aí ele chega a dezembro e ele explode, né? Sim, exatamente. Isso é algo que a gente fala bastante com os nossos parceiros, de não pensar só sempre no mês vigente, né? nesse caso ali, pensar só na black, mas ver o pós disso também. É, e, inclusive, falando de janeiro, fevereiro, muitos parceiros de já puxa é, essa antecipação e é, além da questão do, do estoque, é importante reforçar também que a Black não acaba na sexta ou na, na Cyber Monday, né? Aí dezembro também é aquele agito para fazer todas as entregas. É natural que o, existam mais cancelamentos, às vezes por arrependimento, né? A gente sabe que na Black tem muita compra feita por... No impulso ali. Por impulso, no exato. Impulso. Então às vezes tem muitas vendas por impulso Você vai ter que estar pronto com isso Vai ter que pensar em ah, embalagem extra Esse tipo de coisa Então é legal olhar para dezembro também como um mês agitado Para aquecer o teu mês né, As vendas não pararem E você ainda da conta e do pós que vem junto com a Black né? desculpa interromper aqui né mas o vídeo ainda não acabou você quer realizar uma Black Friday realmente extraordinária com resultados que você traçou e que você vai atingir vai buscar eu tenho uma novidade para você no dia 20 21 e 22 de outubro a gente vai estar junto numa imersão Black Friday da Universidade Marketplace eu e meu time vamos te mostrar o caminho o plano correto para você acelerar na sua Black Friday você vai construir com a gente o seu plano nessa imersão de três dias que tá animal, então eu espero você e vem porque as vagas são limitadas, bora!